Não é só porque estão fechados no meio académico e porque, na maior parte dos casos, as pessoas que estão a ensinar nas universidades e politécnicos e para aí fora, são pessoas que têm experiência de rato de biblioteca e de dentro do espaço da academia e não andam aí todos os dias, ou em empresas, ou o que quer que seja, a pôr as mãos na massa e realmente a trabalhar nas coisas. Hum, portanto, não têm experiência prática, têm apenas experiência teórica. E depois, em muitos casos, há uma grande preguiça e desde o que interessa a maior parte das pessoas que está nas academias porque também é difícil entrar lá é manter o estatuto manter o lugar manter o poço manter uh, o seu, a sua posição no centro de estudos uh, o seu lugar num, como por exemplo presidente do conselho pedagógico ou do conselho científico ou do que quer que seja e vão andando por aí nessas petições posições nessas politiquices, nessas conferências quando são um bocadinho mais pedidos, procuram ter relevância em escrever artigos científicos para publicar em revistas e para fora para ter nome e para com isso mais carreira e mais ordenada etc. E, e o resultado disso é que passam a vida fechados naquele ambiente. E as aulas são descuradas. E não estão a dar aulas porque realmente têm gosto em dar aulas. Estão a dar aulas porque aquilo é um estatuto, é uma posição. E vão para lá debitar matéria de coisas que prepararam há anos, se for preciso, e continuam a dar os mesmos conteúdos, com a mesma bibliografia não atualizada, e aconteceu-me frequentemente no ISCA. Uh, sentam-se numa cadeirinha, que eu acho notável, e depitam PowerPoints. Eu sei ler sozinho, aprendi com seis anos já sabia ler. Eu não preciso de estar numa necessidade a tirar uma segunda licenciatura para ter um professor a ler-me um PowerPoints. Ele diz-me que estes são os PowerPoints, eu vou ler para casa, e depois digo se acho o PowerPoint mau ou bom. E normalmente achava mal, estava terrivelmente uh, escrito, ou muito mal escrito. O um, que eu acho inadmissível um professor universitário, independentemente da área, se é professor universitário, tem que saber escrever. Não sabia. Eles não são menos curiosos do que nós, nem, nem vão ser. São tão ou mais curiosos do que nós somos, até porque têm muito mais por onde te despertar a curiosidade e, e, e a satisfazer. O que acontece é que eles, uh, e, e isso faz sempre parte de cada Generation Gap, Claramente, as coisas que lhes suscitam curiosidade são diferentes daquelas que lhes suscitam a nós curiosidade. Um, e se nós queremos que eles sintam curiosidade pelas coisas porque nós sentimos curiosidade, temos que as apresentar de um modo realmente apelativo. E há uma grande dificuldade em fazer transmitir essas coisas, ou em transmitir conhecimento de um modo apelativo, e mais voltamos à base da educação. Um, português, matemática, aquelas coisas básicas que, que os miúdos odeiam na escola. Eu agora tenho estado, por exemplo, a ajudar a minha sobrinha em aulas de no português. Ela odeia aquilo. E eu eu vejo as coisas que, que ela dá e se eu tivesse de dar aquilo como ela as dá, eu adiaria uh, aquilo. Oração, uh, oração subordinada, coordenada, ou oração subordinada, copulativa, não sei o quê, Uh, e agora decora aí uh, a férsia, uh, paragóge, síncope, apócope, prótese, debita aí essas coisas explica já assim a correr o que são. E é só decorar, não é compreender, não é brincar com a língua, nem com as palavras, nem com os fenómenos linguísticos, é decorar. Houve uma altura que eu estive a dar explicações de português, no centro de explicações. Chegou-me lá um miúdo, em que a dificuldade dele para a aula, para a aula seguinte, não era perceber a aplicação de um verbo numa uma frase, ou interpretar um texto do Padre António Vieira, ou quer que fosse, era decorar um violancete de Gil Vicente em espanhol, que tinha sido originalmente escrito em espanhol, que depois foi traduzido pelo próprio Gil Vicente. Naquela altura era muito comum as se nos livros. Mas o miúdo tinha como trabalho, para avaliação, decorar o violancete de Gil Vicente. Eram 10 versos. Eu adoro literatura, adoro ler, e sei debitar as Acho que ainda seis, três, quatro primeiras trovas de Julesi das Eu não fui capaz de decorar o violonceto de Gil Vicente. Ler e escrever é o que eu faço todos os dias. Mas decorar por decorar, decorar à pressão, decorar um texto que nem é particularmente bom porque aquele violonceto era interessante, mas não era extraordinário e eu gosto muito de Gil Vicente. Não faz sentido. Para quê? Qual é o é, é exercício? O que é que se ganha com isso? O miúdo foi para lá, eu ajudei-o a decorar o poema, ok, decorou as dez linhas, tinha que ser, tinha que ser. Mas se eu fosse pai daquela criança, eu garanto, o meu, o meu, o meu filho não decorava o violoncete. E a professora que tinha que decorar qualquer outra coisa que não ia gostar. Ia ter um processo em cima seguramente. Porque é inadmissível estarmos a ensinar português e dizer ao miúdo: "Tu que trabalho de casa é decorar um violoncete. O que é que ele vai fazer com isso na vida? Aprendeu a gostar de literatura? Não. Aprendeu a interpretar um texto? Não. Aprendeu gramática? Não. Conhece melhor o Gil Vicente? Não. Ele nem sequer conseguia ler o violoncete em condições com a pontuação no sítio porque nem sequer se sabem ler a intuição com pontuação, etc. Porquê? Porque não nos fazem sentir as coisas, gostar das coisas, compreender as coisas, ver o que há de, de aventureiro ou de extraordinário, não é sempre história. Nós crescemos a adorar histórias, mas depois acabamos a testar a ler. Como é que é possível? Qualquer miúdo, quando cresce, quer que os pais lhe contem uma história. Chega à escola, não gosta de ler. O que é que se passou por mãe? O problema está no modo como a educação, em particular da nossa língua, que é onde deveríamos saber melhor, é feita. Okay. <laughs>